Se a pessoa tiver sintomas gripais, ela pode até ligar para algum médico, ligar para algum serviço de saúde para receber orientações, mas ela deve ficar em casa em isolamento. primeira coisa que ela tem que fazer é colocar uma máscara no rosto e se isolar dentro de um quarto e separar tudo que, que é de uso pessoal. Separar toalha, talher, prato, essas coisas todas e ficar 14 dias em isolamento dentro do quarto. Obviamente que as pessoas da casa vão ajudar a cuidar dela, mas ela não pode mais ter contato com ninguém, contato direto principalmente. E... Mas se ela tiver falta de ar, aí ela tem que ligar para o SAMU imediatamente. Então, assim, tipo, qualquer outro sintoma, ela fica quieta em casa, tranquila, em isolamento. Mas sentiu dificuldade de respirar, esse é que é o sinal de alerta. Aí, então, ela liga para o SAMU, porque isso aí já caracteriza a situação como uma situação de emergência.